Tá dizendo aqui que você está offline, agora fica online só porque a gente é amigos. Olha viva os amigos. e É hora do duelo, meu doido. É isso aqui. Energia. Pra trocar. Enviar um desafio amistoso. Dá pra apostar apostado não? Eu vou usar o primeiro deck que eu usei na vida. na, na vida vai ser é o do Esse aqui mesmo. Esperando o resposta. Oh e yeah. ela ah vai dar certo vai jogar boa sorte Poxa, parecido com o meu esse bigodão nós somos irmãos Olha lá parecido velho é que eu tenho barba no lugar e um óculos você é meu clone eu sempre perdo nisso cara Tá vendo que merda se o Mateus manja de um Pokémon né? Eu não sei mais jogar não, tá com o T-Ponto, velho, é a primeira vez que eu tô jogando depois de, de dois anos, velho, sei lá. Oxi, não é não, Guga? O cara chega, chega na live de cast, vendo do cara e ele tá jogando Pokémon, mas olha lá. Tô jogando Pokémon de carta contra o Matheus. Legal, legal, legal. Agora é, vai deixar a mão toda no campo, meu filho. Deixa eu jogar. Tá carregando as cartas pra mim ainda. Eita, não bata não. Lambida. Não, nem podia, né, A live tava pausada esse tempo todo. Opa, ela vem dino. Vou pegar você. Você, você, você, você. Pronto. É isso aí, hein, meu doidão. Pô, que total é o bonitinho da porra, velho. Bota ele no meu Forbidden Memories. Que total é tá bonito. Foi isso aí, meu doidão, que você fez. Errou! Papelão, hein? Pegou cinco cartas, velho. Igual o número de cartas na mão do oponente, caralho, que roubo. Vem cá. ó. Yeah. Oh yeah. Perdeu, hein, doidão? Essa daqui tá perdida. Pode. Pode desistir. Valendo na bunda, hein? <risos> Avis, avisa quando tiver ganho o negócio. É valer na bunda, a gente vai jogar Yu-Gi-Oh! A gente vai jogar fazer é, a rinha depois aquele dia. Aí bota o nome da live de. Cartinha valendo a bunda. Né? <risos> Eu tava com o zoilhão na mão já? Ô, cara, burro, era pra ter pego o um negócio ali. Isso aí, meu doido. Indutor de sono. outra se preocupe, porque uma defensor de volta dormindo e sai derrubada, é então, né? Olá lá, meu delícia. Vem aqui, Eu, acho que eu, eu não vou colocar gotilete Ela mata de um. assim, o cara me é sorte, eu já fui em um campeonato desse guio de, desse, -Oh, desse Pokémon de carta na vida real. Eu perdi para uma menininha de nove anos de idade. Os caras, tudo com o deckzão apelão para caralho, sabe? Mas essa gotilete aqui me ajudou para cacete. Ela tem um, um negócio que se dá cara, ela mata o bicho na hora. Eu dei sorte nesse dia de ter matado um raio quase na chibuato. Eu dei azar de pegar a menina de 9 anos que ganhava o, o salário do pai dela, era, era de carta. Menininha desgraçada, velho. Foi isso aí, meu doido. Ovos explosivos. Pô, que moedinha bonita, velho. Do Totodóia. Esse daqui é bosta. Acho que eu pego ele pra mim também. Tem moeda aí. Moedinha massa. Legal, olha o legal, lá. Eu gastei a energia do Dragon nela. Que merda! Ah, droga! Dá para dar pelo menos o consumir. Está sem nada pra fazer e, Pelo menos a gente tem energia aqui Só ter dado nela, para dar de 40 uh. O azar do cara dele, nunca acontece o que eu quero quando eu jogar moeda É foda Jogar a moeda sempre acontece o oposto Eu odeio jogar esse jogo de carta por causa disso Eu jogava fielmente todo dia Até ficar com raiva velho. Cara, nunca, nunca dá sorte, só pega carapelão a ainda tava com problema da porra também. Olha lá o Martinho, o slowbro. O Sleepinho Mumu Ah, não, velho. Vamos passar o dia aqui. <risos> não cura bicho, não. Aí toda a cara, tá vendo? Ô, oh, porra. Bora lá. Tine! Não, não é, como assim não é fraqueza, mas não perdeu a fraqueza, foi? É o Manuel Nunes. E aí, cara, um bom dia pra você. Estamos aqui jogando... Não é maratona de Castlevania, não, porque a gente, né, tá jogando Pokémon. Tô jogando Pokémon como eu consideradinho Matheus aí, ó. Ele tá indo chato. Estamos jogando joguinhos online, né, versus aqui, é valendo a bunda, doidão. Não quero perder a bunda, não. <risos> tem, que, tem que apelar, que eu não quero perder a bunda, não. Ah, isso aqui é dá 40, mas ele não aplica fraqueza. aí, assim. bora lá, pega um prêmio aqui. A evolução da gopita chamar a ambulância mas não para mim é vai botar tá com o na mão com a evolução né chamei uma ambulância mas não para mim aí evolui o bicho no, covarde covarde seu covardão, batendo o pop do cachorro, fez nada para ninguém. Ele vai dormir o resto da vida, cara. Tá vendo meu azar? Essa mais da é mesma coisa não ter. Foi isso aí. Não, de novo não. o oh, dando esse estento, hein, rapaz? <risos> Você gostou da Jinx, hein? Cabra safado. Vou bater mais legal olha lá, o pouco Ah, moleque. Eu não que eu vou fazer nada. Prepara o Tide Dream aqui, que é melhor. Tem Pokémon, esse é o deck inicial né? Eu fica cabreiro se eu visse um Digimon, <risos> bah, né? E meu doido, vai de meu para acelerar isso. Vai, vai cachorro esse não, o outro, <risos> seu canal. Não tem energia na pilha de descarte, velho. E. I... Deixa o cachorro em paz! Teve o cão. O que é que isso aqui faz? Primeiramente isso. Pokémon na mão, é o Hydra aqui, no caso. Acabou a energia, não vai dar pra fazer nada. O cachorro vai ficar aí. Isso tudo, meu bruxo. Três energia todinha. Aí. Aí nada, bicho não tem energia de fazer nada. Opa. Aí, no lugar de evoluir a outra, o palhaço burro. o bicho burro, dá por isso que eu vou lá e faço. Porque a bateria do meu celular tá acabando. Joga emocionante, aí botar o bicho aí pra dormir. Meu! eu. Rokonau! O bicho é feio, mas a carta é legal. Bordidinia? Bordidonia é o contrário. Bordidonia, onda bonitante. Olha o gato desse deck, ele é bom. Ele é bonito. O cara quer namorar o cachorro mesmo, hein, velho deixa, deixa o meu cachorro Oh não! O hipno! Ele tem habilidade! que não dá pra ler! não. É doidão! Pra briga aí com o cachorro bom! sinergia! energia! Essa energia vou botar no Hydragon, bicho, né? Não! Um banho! Um banho no cão! É pra ele ter fraqueza, né? Aê, pronto! Isso mesmo! Começando o jogo vai virar! Meu o meu gambazinho! Vou botar um gambá maior! Eu já sequei a mão de novo! Já estamos sem o que fazer! Espeveira tá diferente, não é meu velho Pô, foi aqui, Foi que a maratona deu errado E a gente trocou e tô, tô jogando Cartinhas contra o senhor Matheus que está aí, falei na bunda Mas o celular parece que vai é descarregar Antes de... Ih, acabou de dar o um aviso de batalha fraca Esse Que pena. Duas coroas seguidas, meu doido. <risos> Cadê o Feraligart? Pô, dar banho no cara, velho. Você não quer matar o bicho não, mata aí o cachorro. Aí é, eu queria ver o Feraligart mesmo. Bonitão, hein? Esse aí tá nosso. 20 para todo mundo, 80. Aí vai, vai começar a bater em todo mundo. Que dupla Achei que ia matar os Night Dragon todos indo do banco antes do bicho aparecer para brigar. Deixar esse bichinho engordado que é melhor. E bata boa. Agora a briga começou, meu doido. 80. 80. Ah, porra. Isso aí, hein. Tem que ter botando energia nesse bicho. Que estratégia doido foi é essa? foi essa? Aligarque, tá perdido, hein? Passe essa bunda pra cá, meu bruxo. Falando da bunda. Muito tu botou tanta energia nesse bicho. Não consigo ler não, tá muito pequena a letra. Eu saber agora, que é uma porrada muito grande agora. Ah! A droga? No! No, no, no, no. Ah, pra cada energia é uma girada, é? Oitenta, caralho! Tá hein? Ainda removo a energia. <risos> Ia pro cemitério do jeito de ontem. Mas eu ainda removo a energia só de ruim. City No Hydrage no E volta para mão, meu doido lá. Exército do Hydragons. Não tem energia para manter a manutenção do desgraçado. Entendi. Não! Não, pare com isso! Isso é roubo! Comprar o baralho todo também, <risos> olha o tanto de que eu tinha na mão. Não, acorde, acorde, vamos terminar essa palhaçada Se ela tá descarregando, não faça isso não Levante, campeão Isso Ah, moleque doido Tem outro doido aqui, ó Fazer o quê? Contra, contra três Hydraining Fazer nada, pode sentar e chorar E passar essa bunda pra cá Indie Acabou ah, mandou bem, rapaz. Mandou bem, mandou bem, meu consideradinho. 630 de dano, 8 caras só. É 8 caras de 70 moedas e 70 coroas. Olha ah lá, cara. Foi um prazer jogar com você, rapaz. Foi, foi massa, foi massa. E.